pode ser feita com as mãos Através da velocidade Uma ideia Muitas curvas Muito barulho O que inspira sua arte?